Ventos, Sou eu, Marcelo, Bel e Raíssa. A gente é de Vitória no Espírito Santo. E é uma alegria poder partilhar o dom que é a rosa para nós. Para mim ela é uma cultura da paz, com muitos ingredientes, uma pitada de escotismo, de natureza, de sabedoria, de cultura popular, de sacralidade, de cantoria, de arte, tudo isso. É, para mim, Rosa dos Ventos é um lugar de encontro, né? onde as pessoas vão para confraternizar, para trabalhar também, não é só confraternizar. É, esse pique, né? essa culinária das Rosas dos Ventos, eu aprendi muito e eu uso muito no meu dia a dia, além da convivência, isso para mim foi muito importante pra mim é um lugar onde você conhece pessoas legais e você consegue trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Isso aí! Viva a Rosa dos Ventos! Parabéns!